Hoje nós vamos fazer um rolezinho pela democracia dentro do Shopping Rio Sul. Chegamos, muita gente se afastou, saiu, teve gente que fez sinal de banana pra gente. Eu tava no banheiro com a minha filha, tem duas que entrou e falou, ai, ah, é um monte de vando, eu falei, olha a gente não somos vando, a gente é apenas lutando pelos nossos objetivos, pra vocês verem a nossas luta que não é fácil. É, viemos agora subir na escada rolando, ele falou que não pode ficar no lugar sossegado que é deles. Viemos mostrando! Tá aqui. E a hora que a gente estava saindo, as pessoas começaram a gritar, com uma confusão enorme, começaram a gritar fora a PT. Acho que elas não estão entendendo muito bem o que, quem somos nós. Né? Não é porque a gente usa vermelho que a gente é PT. E não é porque a gente é, critica o governo que a gente quer que a Dilma saia.